Fault 2 e a não fã tradução e localização para o português brasileiro, um destrinchamento multidisciplinar de duas décadas de tentativas. Leandro Silva e Caetano Costa. Eu me chamo Leandro Silva, esse trabalho é para o Digra Brasil 2021. Então, nosso trabalho ele é sobre o jogo Fault 2, um jogo de RPG dos anos 90, né, pela Black Hole Studios e Planetary Play. A gente tem aqui na, na descrição do, do vídeo uma gameplay do Fault 2 para poder mostrar um pouco do jogo. Né? É um jogo de RPG isométrico, não linear, muito complexo, muito denso. E a gente aqui não vai falar tanto sobre o jogo, mas sobre a tradução, a, ou não tradução na verdade, né, do jogo. E umas questões de comunidade também, de jogadores. Então esse jogo aí é do final dos anos 90, a gente tem é, mais de 20 anos sem, sem tradução, né, com várias tentativas de tradução. E aqui a gente vai, através de algum, alguns métodos aqui, uh, tentar entender um pouco sobre o porquê dessa tradução não ter, sido, não, não ter sido realizada ainda, por completo, né. E a complexidade do jogo em si, né complexidade narratológica e ludológica do, do Fault 2 né? Então, para isso, a gente vai se utilizar de alguns pontos teóricos bem distintos. Um deles é a linguística de corpos e estatística lexical, que é uma parte mais dura, mais prática aqui do fazer, né? Outro ponto teórico é, pela linguística crítica, a gente vai analisar uh, esses repertórios, né? Aqui a, gente aqui a gente fala em português brasileiro e também em inglês estadunidense, mas, na verdade, a gente compreende a linguagem não em, em caixas muito delimitadas, né? Não em línguas, em si em repertórios que se cruzam, né? Então a gente tá pensando aqui em localização e tradução, mas também pensando que esses repertórios, eles não são tão rígidos, né? E também, para analisar a questão do fenômeno de comunidade, de tradução, né? Do, de fan tradução do jogo, a gente vai pegar aí da, de estudos de cibercultura, né? para tentar compreender toda essa complexidade. Então, o jogo, o jogo em si, se você abrir ele, o jogo original dos anos uh, 90, o CD-ROM original, né? Ele tem ali algumas pastas, em que a parte de grafo textual do jogo... Ela está toda ali para poder ser traduzida, né? São mais de 50 mil textos independentes né, em arquivos e mais de 500 em palavras. É possível que esse, que esse seja um dos jogos mais complexos em, em texto, em grafo-texto, né, em texto de grafia, né? Não, e a gente tem que pensar também que também há questões de imagem, né? Muitas imagens são, devem ser localizadas, né? nesse jogo, né, para poder ter uma localização. Então, além desses muitos textos, grafo, grafo texto, né, tem muitas imagens também para se traduzir, para fazer uma traversão-localização. Uh, e aí, um exemplo da, de como que são esses textos do jogo, né, em que os scripts do jogo na né, engine são puxados, né, eles têm muitas marcações numéricas para para serem puxados na engine. E é muito difícil de fazer uma limpeza. É muito difícil de fazer uma limpeza desses arquivos para poder se trabalhar com esses dados de forma limpa, né, uh, diretamente como se fossem uh, textos em game, né. E eu, eu não consegui, fiz, fiz uma limpeza, mas não consegui totalmente e quando eu passei as ferramentas de, de estatística lexical, ferramentas de mineração de texto, é, é, foram passados ainda com, com entre aspas, sujeira, né, sujeira no texto, né? é, Então, no trabalho a gente tem um, o, o corpus ou corpora do próprio jogo, são muitos textos, né? quantidade enorme, é, e aí para se ter um contraste, para se é, conhecer e reconhecer o texto, a gente pegou dois corpus, é, duas corpora, né? Uh, videogame corpus of speech and text, uma seleção de, de três jogos, então né, que estão nessa né, nesse corpus, e também o corpus de referência grande, né, o Open American National Corpus, que é um texto de um corpus de referência, né, para para se ter uma uma ideia e bater um texto no outro, né? Uh, mas antes uh, para se ter uma ideia geral do, do texto do Fault, é interessante pegar alguns alguns diálogos principais de NPCs, né? e colocar no minerador de texto o Sobek por exemplo né? Sobek minerador de texto e aí a gente colocou o diálogo diálogos de personagens uh, principais e secundários né para para ser né? e aqui no pelo Sobek a gente tem uma ideia uh, de como que algumas escolhas uh, da personagem principal né afetam todo mundo né o mundo inteiro de personagens eles se moldam né? com, com o que você é né? se você escolhe ser, ser, ser, slave, ser escravagista, uma gama enorme de, de personagens né? pelo jogo inteiro vai ter uma reação diferente frente contigo né vai ser pejorativa né Pô, você, você é um dos escravos né muitas muitas vezes é pejorativo, algumas vezes dá um status, né? Um exemplo, né? E também uma, uma personagem secundária, né? A Linete, uh, que tem uma, uma coisa mais polida e, e hierárquica, né? Na, na forma dela. Uma coisa muito mais formal, né? Mesmo no jogo que se, que, que é um jogo coloquial, que é do, de um inglês estadunidense californiano, nos 90, pensando num futuro alternativo dos Estados Unidos, né? Lá nos anos 2000 e... Lá vai Pedrinha, né? Lá pra frente. Um cenário alternativo, pós-guerra, né? É uma junção de várias coisas, né? E aqui o Myron, que tem um, um diálogo bem mais informal, né? Então tem todo um o, as personagens têm todo um lance de registro, né, bem complexo, né? Cada personagem é como se fosse um, uma forma de de se relacionar com o jogo, né? E aqui colocando o jogo uh, em contraste com esses outros, essas outras corpora, né? você consegue ter essa sereia do, do informal, né, pelo Entcon, que é uma ferramenta de, de, de estatística lexical. Você consegue ter uma frequência das palavras, né, e ver a densidade e, e os registros, né, só né? que também o frequentismo, que ponto que para quem vai fazer a localização e tradução do, do jogo tem que se conhecer muito bem o, o jogo, né? o que está por trás do jogo. Né? Conhecer a história dos vaults, né? que é bem profunda. Né? Um dos designers de narrativa do jogo, o Avalon, ele criou uma bíblia própria, uma bíblia própria para poder, poder orientar as pessoas a entenderem melhor a narrativa do jogo. Né? E isso lá no começo dos anos 2000, antes do, do, do Fallout 3, né? antes da BTS comprar parte dos direitos da, da Black Isle Studios e da Interplay. Né? E aqui a gente vê que aquilo que apareceu nos grafos também bate com o que aparece no frequentismo do Endconque. Do uh, e aqui você podem ver também na descrição do, do vídeo, um, um vídeo que eu que eu fiz analisando o fórum uh, VBR, que é um fórum brasileiro, de fãs, que ali, ao longo desses 20 anos de não tradução do fault se discutiu né a possibilidade de traduções, se organizou e se reorganizou tra traduções. Né, uma coisa muito difícil, assim né, de pessoas que não são especializadas uh, tentarem traduzir o jogo, né, com várias dificuldades né, que a gente aponta aqui. Né, e aí... Os próprios usuários falaram que, ao longo desses 20 anos, muitas pessoas tentaram traduzir, e aí por questões de backup, de, de não organizar bem backup, de visualizar o projeto inteiro, né, de não ter ferramentas como o Git, né, como, como ferramentas Git, né, por exemplo o GitHub, né, para poder organizar, e também o glossário para poder se orientar. Né, foram dificuldades que esses fãs tiveram ao longo de, de 20 anos, né, para poder -se ter uma tradução. Né. As traduções normalmente elas paravam na metade, ou bem no começo ainda. Né, uh, até agora não se teve uma tradução, uma tradução completa né, do Fault 2. E aí a gente pode pensar nesses eixos de dificuldade, uh, de anos sem tradução, né? Pensando numa questão entre cultura e, e indústria, né? Que aí a gente... Não é que seja uma, uma investigação de fracasso, né? Mas esses pontos que, que as pessoas, que os próprios usuários levantaram ao longo de, de 20 anos são pontos importantes a gente pensar em trabalhos futuros com textos massivos, né? Uh, de objetos multissemióticos complexos, né? Como um jogo digital... Uh, não linear como Fault 2 né e aí a gente pode pensar que por um lado os repertórios do inglês e do, e do português eles apontam para para que tenha essa, essa peculiaridade, peculiaridade né de de ser muito massivo né mas ao mesmo tempo a gente tem um, um discurso corrente em que as pessoas falam pô mas ao longo de todos esses anos eu joguei Fallout 2 e aprendi muito inglês com Fallout 2 e eu acho que o Fallout 2 tinha que ser inglês mesmo, né? até porque foi uma aprendizagem autodidata né? do inglês, mas aí pensando nisso a gente tem que analisar, que mas aí a está pensando no inglês como uma força política né de, de imposição né? de imposição de inglês global, né então por um lado uma tradução localização ela seria acessível para mais pessoas, mas por outro lado compreender o jogo em sua língua também é interessante para a parte da comunidade, né então a gente tem dos dois lados, alguns delimitantes em, em, em políticas linguísticas, né? A gente tem, por um lado, uh, se a gente traduzir um jogo, traduzir e localizar o jogo pro português, a gente vai estar tá negando vários discursos próprios uh, internos daquela, daquela miscelânea de repertórios do, do Fallout 2, e por outro lado, se a gente fizer a tradução e localização, a gente vai estar tá rompendo, de certa forma, a hegemonia do inglês, ainda que esse inglês não seja um inglês que, que se, seja territorial, né, comandado por, por potências, né? por potências de fato, né. mas e se o inglês seja, isso por uma análise da linguística crítica, né? discussões ainda não terminadas na linguística crítica, o inglês seria bem mais algo global, a gente teria um inglês em plural, né, globais, que não pertenceriam a nenhum, a nenhum Estado, né. e por isso o uso desse inglês pelas comunidades do mundo inteiro seria um uso bem mais livre, né. mas tem todo um atravessamento uh, de, de políticas que, que se refletem em questões financeiras né? de acesso ao inglês, né? que a gente tem que pensar também. Então tem pelas duas partes, a gente tem algumas violências, né? E aqui as referências. O próprio Avelong é uma referência aqui na, na, na foto Lagoon, né? Pra poder compreender, né? Então esse é um trabalho pra se ter algumas noções gerais, assim, do, de como que a gente pode se orientar no futuro pra lidar com traduções, localizações de jogos massivos, complexos, como Fault 2. Ou não. Ou não, talvez. Uma opção por não traduzir também. E uma crítica à própria tradução da localização, né? Como algo muito fechado, né? Uh, muito formal, né? pensando em línguas separadas, né? e está aberta tá a discussão para poder atuar sobre jogos não lineares complexos como esse, né? e comunidades de décadas né? em torno desses jogos. Muito obrigado.